Você mesmo me ensinou isso. Eu acho que ser mulher é muito legal. Eu fico muito querendo entender, Julia, como que o homem pode dizer que ele é diferente. Pedro, o que você aprendeu comigo e seu pai querer ser homem? Com o senhor eu sempre aprendi que, que ser homem é ser batalhador, é, suar muito. É, honestidade. Honestidade, né? Nunca, nunca pegar o que é dos outros. Meu pai, ele é uma pessoa muito, muito emocional, assim, né? Meu pai, ele chora muito. Então, com ele, eu consegui ter um aprendizado de ser homem diferente do que eu vejo é, uma rapaziada assim da minha idade, uns parceiros meus, que essa é aquela coisa durão, tudo. Ele, com ele eu aprendi que ser homem pode ser também se extravasar, é legal que eu, que eu tive dois aprendizados diferentes, né, com, com o senhor e com meu pai. O que é machismo pra você? São homens que não respeitam mulheres, e também que têm brincadeiras de só homem. Eu gosto de brincadeiras de homens. O machismo é uma coisa muito feia, muito dolorosa, assim, pra a gente ser mulher, o machismo chega a doer. Então, o machismo não deveria nem existir, nem a palavra, que agora que tá, parece que na moda ser machista. O que é machismo pra você? É, o homem quer ser mais do que a mulher, eu acho que o direito é igual. Hoje, tá no mundo moderno, cada um se veste do jeito que ele gosta. Nada de ficar, lá ah, aquele fulano, como que tá vestido, o seu tio nunca usou brinco. Não é porque você tá usando, eu vou dizer, ah, tô perdendo a fé no meu, no meu neto. <risos> O machismo é o que a gente está acostumado a aprender né? desde pequeno sobre o que é ser homem. Mesmo eu sendo nascido em né, 2002, eu sendo nascido já nesse, nesse tempo moderno e tendo uma criação de uma mãe. Sempre foi feminista, né? sempre me, me criou de um jeito para não ser machista. Eu continuo sendo homem e o, e o machismo ainda continua me cercando. Então, o senhor fala de uma forma diferente, mas é o que eu concordo também, que, que o machismo está em tudo, né? Eu gosto. Agora não, já tô velho. Mas eu gostava de estar tá... num casamento, num aniversário. Tem umas mulheres, mas brinca, que os outros, que as outras. Eu admiro essas mulheres. Que a, vem, um, a gente tá no lugar, tá triste, ela faz alegria, entendeu? Só que tem homem machista que já leva para o outro lado. Eu já sou contra. Eu já chamo esse homem de machista. Como você lida com garotos machistas que acham que são superiores às meninas? Ignorância. Uma palavra já define tudo.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 Meu maior desafio de ser mulher é essa coisa de se dar com a violência, de se, de se lidar com essa questão de que, ai, ah, você não pode vestir assim, você não pode... Por exemplo, mulher idosa e negra é pior ainda, gente. Porque outro dia eu usei um cabelo, ai, ah, isso não é cabelo de idoso, de uma mulher idosa. Ah, qual é o problema de eu ser mulher e usar o que eu quiser no meu cabelo, ou vestir o que eu quiser? ah outro dia eu fui na me porque eu ser mulher eu não posso andar de mini saia. Eu falei, ui Vai suando, a questão é minha. E outro dia, tem dois homens só no grupo. O homem pode ficar com aqueles peitos balançando, sem camisa, dentro da piscina. E eu tenho que usar sutiã, tenho que usar não sei o que, eu não vejo diferença. O senhor já foi agressivo em uma relação amorosa, seja física ou verbalmente? Seja falando, gritando ou, ou batendo?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 Entendeu? A gente consegue com... Oh, é conselho! Tem gente que bebe é a maior alegria. Entendeu? Ele bebendo a maior alegria. pai você... Conta piada, desculpa, E tem outro que fica agressivo. Então não é desculpa. Que fosse a desculpa, todo mundo que bebia ia fazer o que não prestava. que o senhor acha que o homem tem que fazer quando ele vê uma mulher é, sofrendo violência ou ele escuta a mulher sofrendo algum tipo de violência? Olha... É um caso meio difícil aí, que o cara vê uma mulher sofrendo violência, tem que chamar a polícia. Na minha opinião, eu, eu acho que tem que meter a colher. Por mais que sobre para você, você tá vendo ali uma uma violência que pode para outro nível em questão de segundos, tem, tem muito cara louco por aí. Você tem que tomar alguma atitude. Para mim, tem que fazer alguma coisa. A senhora já viveu uma situação de agressão física ou verbal? em algum de seus relacionamentos com homens, marido, pai, irmãos ou as suas amigas já viveram? Eu, eu pessoalmente já vivi a agressão, né, do meu primeiro marido. Não era uma agressão física, porque ele era um alcoólatra, mas era uma agressão verbal. Ele chegava e fazia falava as coisas baixinho para os vizinhos não ouvirem. E eu me saía bem porque a gente já eu já fui criada vendo agressão, né, de minha mãe com com meu pai. E de amigas, já vivo até hoje, né, até hoje acolhe mulheres de violência dentro de casa, quando corre do marido, não sei o que, eu ponho, vem pra cá porque aqui eles não vão entrar e tal. Qual a maior dor que o senhor já viveu como homem e o maior arrependimento como homem? Pode falar a verdade, arrependimento como homem eu nunca tive. A primeira dor que eu vivi como homem era como eu tinha dois filhos, aduici, perdi tudo, fiquei quatro meses internado, minha mulher estudava, teve de trancar a escola para ir trabalhar. Aí eu ficava dentro de casa, fazendo a comidinha, as duas pequenas, Aí eu olhava assim, mas mulher trabalhar para me dar comida? Eu achava aquilo horrível. Aí fiquei uma semana dentro de casa. Na outra semana, peguei uma perua e fui fazer lotação. <risos> Ela me empagava até o dia para eu ir trabalhar. Mulher trabalhando e o homem dentro de casa para sustentar o homem. É isso aí que eu nunca fui, con nunca concordei com isso. Agora a última pergunta aqui, vovô. É, qual conselho o senhor gostaria de me dar como homem? O conselho que eu tenho de dar como homem é seguir o meio que você está seguindo, estudando, trabalhando e pensando no dia da manhã. Qual conselho a senhora gostaria de me dar, vovô? É que você Sempre crie essa mulher que eu tô criando, né? Que seja minha substituta, assim, nas ações. E que aprenda tudo, porque eu sempre aprendi sempre de tudo um pouco para saber como que dói o, a, a questão no outro, né? Então, construir, pôr um bloco, plantar, criar bicho, criar gente. Porque eu quero que você repense essa coisa da violência. Eu sei que isso vai passar, porque eu também já foi assim. Mas hoje, mere... hoje a gente pode resolver com conversa, sim. Como é que sua avó faz você se sentir? Emocionada. Dá vontade de cheirar às vezes, dá vontade de dar um abraço, um beijo, apertar, apertar, apertar. E eu queria que fosse pra sempre, né? Ter orgulho dela. Eu não sei como eu sobreviveria sem ela. Ixi... E é o que ela mais gosta desse beijo dessa avó. Pronto, bingo. Grude, mala se alça. Agora, aí. Abraço. Ah, e... Obrigado, brigadão. Brigadão, hein? Valeu. Valeu.